Salve Tropa, nesse vídeo vamos fazer a seguinte pergunta e eu quero que você responda nos comentários, por favor Jornalismo ou militância? Vou mostrar alguns videozinhos e algumas matérias para vocês que simplesmente revela a verdadeira face da esquerda Quando eles atacavam Bolsonaro, nós aqui passávamos o pano, fazíamos fake news só que eles estavam atacando uma pequena parcela da população agora eles estão mentindo na cara de milhões e milhões de brasileiros e aí fica muito difícil essa ginástica mental na é mesmo? o povo aí não aguenta mais aí vamos aqui olha primeiro tá isso aqui foi postado no Mário Frias no Twitter dele voltar tá a comer picanha você vai voltar a comer picanha o brasileiro gosta... Você vai voltar a comer picanha? Tá? Jornalista ali apontando para as ações da Saída, Renner, da CVC Brasil subindo, certo? Olha que coisa, enquanto o petróleo vai lá, ladeira abaixo. Gosta de vestir bem. Sim. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre... Ah, Renner agora é coisa boa, tá bom? Pobre gosta de coisa boa. E. Pobre gosta de coisa boa. Mano, pobre... essa buela iria fazendo pobre splay, o que, que você sabe de pobre na tua vida, minha querida? O brasileiro é pobre. Olha como eles fazem a ginástica mental. Você acha que pobre vai gastar o salário deles na Renner, minha querida, loira? Você acha que pobre vai falar assim, não, querida, hoje eu recebi. Imagina o Júlio chegando em casa e falando, ô, oh, querida, eu recebi o pagamento hoje, eu vou na Renner. Vamos na Renner gastar nosso dinheiro? Ah, tá, vamos comer picanha, sim, sim. Por que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês acham que o açaí subindo, né? o atacadista subindo, tem alguma coisa a ver? <risos> Meu Deus do céu, o um povo comer picanha? Vai, vai sim, estamos esperando, tá? Ó, ela que tá falando, tá bom? Depois, quando a gente for cobrar... Não nos chamem de otário. Tem uns influenciadores aí falando ah, em pleno 2023, o um ano da picanha, todo mundo vai comer picanha, tá? Estamos esperando. Cadê? Cadê a... Cadê a picanha? Cadê a picanha? Cadê a picanha? Né? O povo está roubando aí. Eu vejo os caras dando jeito, tá? Voltar tá a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Tá aqui, o parelo. brasileiro gosta de vestir bem. Certo? O brasileiro gosta de coisa boa. Não. Pobre gosta de coisa boa. E... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. De que palavra que de virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem... Ah, eles precisam ficar falando que foi eleito, né? Precisam ficar repetindo. Foi eleitar, tá? Foi eleitar! Tá? Ai, ah, meu Deus do céu, vamos aqui a outra. Outra, outra, outra, me quero outra. Me outra. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem tido várias boas notícias o salário mínimo, o aumento das bolsas. Salário mínimo, mano, foi abaixo da inflação. Eu acho que esses jornalistas nem sabem o que é um salário mínimo. Não faz ideia do que, que é viver de um salário mínimo. Nunca passou na cabeça deles isso, né? O salário mínimo é uma boa notícia, sim, abaixo da inflação, 18 reais. Credo. Das bolsas. O minha casa minha vida. Minha casa, minha vida. Uh, minha casa minha vida. Ah, tá bom. Como se tivesse. Antes. vida retomada. Ah! Ah! Uh, uh, uh, uh. O cara colocou até o um grilinho aqui, mano. Uh, uh, minha casa minha vida retomada. O que ele é? Bolsa sei. Família. O bolsa Família agora que vai acrescentar as crianças. tá, aliás, até eu acho que ele tá fazendo um colar de boas notícias e depois pode ser que ele fique um tempo sem ter tantas. Como assim, cara? Como assim ela já tá esperando? Não, depois não vai ter boa notícia, né? Vai ter. Depois do salário mínimo, do aumento de 18 reais? Não, vai ser muito difícil bater esse recorde. Não, boa notícia melhor que essa. Oxi. Ah, hum, aí tem outra, tem outra. Mira, eu nesse mês... Nossa. Ah, essa não vale o gramo, né, A Mira Leitão? É, e nesse mês e meio de governo que já tivemos aí, o que que já andou? Muita coisa andou. É impressionante que. Muita coisa, muita coisa andou. Impressionante. Só tenha 45 dias, hoje, 46 dias do governo do presidente Lula. Portanto. Assim... Muita coisa, muita coisa, certo? Ah, o... muita coisa. Muito, muito. Você não precisa saber o que em detalhes. Pra que saber detalhes? Quem se preocupa com detalhes? É muita coisa. É muita coisa. Você não sabe que é muita coisa. Dá pra ver que é muita coisa. Não tá vendo que é muita coisa, não? Nossa, já não tá comendo picanha? Nossa, mas eu tenho picanha. Como se assim não tem? né senhor não deve nada à justiça. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas. E bonitas também porque... Estão... Ai, a Globo vai tentar dar um strike nesse vídeo. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, tá? E aí vamos aos negacionistas, esse vídeo é muito interessante, cara. muito interessante. O citou essas mudanças né, de paradigmas, de procedimentos, sobre o uso da cloroquina que passou a ser indicada, agora está até sendo distribuída aqui no estado, o tá? que foi proibido, que fez o um inquérito da CQ News começar, agora está sendo distribuído no estado. Vamos lá. Como a senhor avalia essa situação em meio a essa polêmica toda nacional que a gente vive em relação à prescrição do medicamento? Polêmica totalmente desnecessária, porque desde o meio de março... Será que é o Dino que está comendo muito, gente? Não está faltando comida para os outros? Eu afirmo e reitero que a cloroquina pode ser receitada pelos médicos. What? Quando foi que isso aconteceu? cara caras veem que universo, mano? Nós sempre oferecemos aos médicos a oportunidade de receitar baroquina. Não, não, não, não, não. Vocês perseguiram cada médico, demitiram cada médico, destruíram a reputação desses médicos. E agora estão falando que eles sempre receitaram, sempre tiveram permissão? Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não Azitromicina, ivermectina What? What? What? Até tu, ivermectina? Não Não, o que tá acontecendo, cara? O que está acontecendo? Alguém que traz o Bolsonaro de volta, diz que ele tinha razão o tempo todo Que patético, velho Porque desde o mês de março Eu afirmo e reitero Que a cloroquina pode ser receitada pelos médicos a cloroquina pode ser receitada pelos médicos. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. pá, para, para. Aí vamos aqui ao What Notícias, tá? Olha como é que é esse título. Ele é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida, tá? Com pandemia, óbvio, tá? Claro, vamos lembrar, teve pandemia. Bolsonaro teve o pior PIB desde Dilma. Desde Dilma, mas só teve o Temer depois da Dilma Veja comparativo, não, mas o Bolsonaro teve o pior PIB do governo do Bolsonaro Mano, depois da Dilma só teve o Temer, ele durou um ano Como é que foi? Foi pior do que do governo do, do Temer? É isso que eles querem dizer? Certo, foi o pior PIB desde Dilma Como se a Dilma tivesse acontecido há 500 anos atrás, né? Meu Deus do céu, isso daqui é jornalismo, Né? É lacração? O que, que é isso daqui? Desde a Dilma, cara. Pior, desde a Dilma. Que Dilma teve negativo, né? Beleza, desde a Dilma. E aí, em outra notícia, né? Hoje tem o um lançamento do Bolsa Família. E olha como a g 1 notifica, certo? Eles falam assim. Pouca coisa. Eles escreveram pouca coisa na matéria. Né? Segundo o ministro, 700 mil famílias que têm direito e não recebiam benefício vão entrar no programa. E simplesmente esquecem de colocar aqui as 2 milhões de pessoas que foram cortadas do Bolsa Família, certo? E as dos 2 milhões de pessoas cortadas, mas eles vão simplesmente esquecer de colocar aqui. E aí, é jornalismo, tá? Ou o que, que é isso daqui? O que, que vocês acham, rapaziada, tá? Quero saber aí nos comentários. Também participe da nossa sétima rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.